A Loving the Planet nasceu justamente para ligar o melhor de nós. Bicoustic é uma das companhias eco-friendly que foi selected para aderir ao Loving the Planet Platform for Environmental Consciousness, fundada por um narrador celebrado de over de documentários de nature sobre televisão portuguesa. O meu foco naquilo que é a missão que tenho desde há muitos anos em televisão é ir em busca do equilíbrio perdido. A voz que tenho, digo aqui, e me distingue nas maravilhas que apresento em Vida Selvagem e o nosso mundo na SIC, é a mesma que agora utilizo para alertar as consciências para o imenso perigo que o mundo corre devido às alterações climáticas e outras anomalias que decorrem da incúria humana. Foi este sentimento, convertido em desassossego, que despertou em mim a ideia de um projeto fortemente agregador capaz de criar laços entre os múltiplos agentes que dão o melhor de si pelo equilíbrio no planeta. E eu senti quase o dever, uma espécie de imperativo de consciência de que depois de estar a falar tanto tempo, tantos anos, sobre as maravilhas da Terra, este planeta privilegiado, eu devia ir mais longe e fazer qualquer coisa que fosse palpável e que congregasse todos aqueles que andam a trabalhar no melhor sentido. E foi isso que aconteceu. A partir daí comecei a trabalhar na ideia de um planeta que devia ser amado por nós todos e criei a Loving the Planet. É, é, é aí que está a génese, digamos assim, de toda esta paixão de amor ao planeta. Nunca mais parei. A Loving the Planet nasceu justamente para ligar o melhor de nós. E é aqui que entra a Vicoustic. Connecting the best of ourselves. Este é o meu foco. E eu vi na Vicoustic porque já a conhecia de ter montado um outro estúdio, vi na Vicoustic o parceiro ideal não só tecnologicamente através dos produtos que exibe, mas também na postura que tem de amor ao planeta, de amizade ao ambiente, são amigos do ambiente, apostei muito naquilo que seria o ideal em termos de acústica e estou muito satisfeito. A Vicoustic, ao estar aqui é um parceiro ideal para uh, nos contextualizar naquilo que é bom e é amigo do ambiente. Estou. Tremendamente feliz porque sempre que alguém nos visita, de qualquer área da comunicação, eu refiro a Vicústica, aliás está bem, bem destacada nos painéis porque merece e é bem-vinda. Estamos todos, todos, literalmente todos a puxar para o mesmo lado. Esta é a casa do encontro daqueles que são os melhores players no terreno para o equilíbrio no planeta. Vicoustic made the acoustic treatment of the Loving the Planet platform studio, where events, interviews and broadcasts take place. The treatment was done with VMT, a sustainable acoustic solution developed from recycled plastic.